Olá! Você já ouviu falar em Compliance? É uma expressão inglesa e está associada com práticas que fazem com que todos observem as leis e as questões éticas. É algo ainda novo e muito importante. Por isso, nós convidamos a vice-presidente da Comissão de Estudos Permanentes de Compliance da UAB de Mato Grosso, a advogada Luciana Serafim. Doutora, muito obrigada pela participação. Bem-vinda aqui. Eu que agradeço, Brígida. É uma honra, mais uma vez, estar um trabalho em revista. Né, já tive aqui em outras oportunidades para falar sobre o direito do trabalho e agora sobre a minha nova paixão que é o compliance. Para muita gente, o termo é difícil grego o que significa compliance. É, é uma expressão em inglês, né? E ela não é traduzida para o nosso idioma e é assim conhecida no mundo todo. Então, as pessoas realmente ainda têm dificuldade em pronunciá-la, mas principalmente em entender o que é o compliance. É... Se qualquer um é, de nós formos jogar lá no Google, né, no qualquer outro site de pesquisa, e a palavra compliance, nós vamos ter como resposta que vem do verbo to comply, né, do inglês, e que é a mesma coisa que agir, estar em conformidade com as normas e com as leis. Mas compliance não é isso, ou pelo menos não é só isso. É, o Compliance você vai estar tá focado na gestão de riscos e principalmente com foco na, na, em ações futuras da empresa. Então ela vai estar tá analisando todo um perfil, então ela não tem nenhuma semelhança com a advocacia é, preventiva. Né? Compliance não é advocacia preventiva e ela foca no sistema de gestão, como eu disse, de riscos. Ela vai fazer a detecção, vai fazer é, todo o tratamento Desse, desse risco para ele poder corrigir e vai monitorar como essas ações vão estar tá tendo resultado. Agora, um dos pontos principais é a parte da prevenção, mas aí não essa prevenção que nós falamos, mas uma prevenção que nós do mundo jurídico conhecemos, né? que eu disse da advocacia preventiva. Ela é uma prevenção dentro de uma cultura corporativa que se vai constituir. E aí essa cultura corporativa, ela tendo ali impregnado, ela com certeza vai estar é, é, evitando que muitos desses riscos aconteçam. Não tem como a gente falar que eles é, vão acabar por completo, não vão, mas o trabalho do complice ele vai fazer com que eles sejam reduzidos cada dia mais. E o complice trabalhista? O complice trabalhista, é, por muitos, também é confundido como uma advocacia preventiva. Né, alguns colegas até já chegaram a, com, a conversar comigo e falaram, olha, você ama isso, mas isso que você faz é, já é o que a gente faz, né, orientando os clientes e eu aqui como 22 anos de advocacia trabalhista, é, fiz muito disso. Né, de orientar, e ainda faço né, na, na parte trabalhista, de orientar os nossos clientes dentro da parte de prevenção. Então, principalmente tendo uma relação com o, o RH da empresa, onde a gente diz, olha, é, você tem que assinar a carteira no prazo de 48 horas, você tem que ter um controle de ponto, como que isso vai ser feito o controle, como que você faz o pagamento. Já no Compliance, ele não vai olhar, olhar com esse enfoque o, o empregado. Né? ele vai estar tá analisando, como eu disse, até preventivamente, é, peraí, esse empregado está sendo contratado, essas normas trabalhistas foram orientadas pelo advogado trabalhista, estão sendo cumpridas pela empresa, lá com, com o suporte do RH, mas o, o, o compliance vai falar assim, tá, mas eu estou contratando para um setor de vendas, para uma empresa distribuidora de medicamentos, por exemplo, e que vai está no setor de vendas esse empregado. Então, quando eu vou fazer o levantamento de riscos futuros, eu tenho que focar no risco para que esses riscos não aconteçam. E eu vou falar assim, ah, mas a, a minha empresa, ela tem uma forte relação com o poder público, ela fornece esses medicamentos para o poder público. E nesse setor que tem essa relação é, de aquisição, trabalha a, a esposa desse pretenso é, empregado. E tem óbvio, aqui já faço um paralelo, que tem toda uma forma para que você faça esses levantamentos, até em dados abertos, porque nós aqui dentro da Justiça do Trabalho sabemos que nós não podemos fazer uma investigação prévia é, que afronte as questões legais né, de, de direito desse empregado, de preservação dele. Mas nesse, nesse aspecto, a gente faz a busca em dados abertos e detecta que a esposa dele, ou num questionário, olha, você tem alguém da família que tem a relação, porque é um ponto sensível na empresa. E aí ele fala, ó, oh, minha esposa trabalha ali nesse setor. E aí o compliance, ele faz esse levantamento e fala pro empregador, olha, não está fazendo juízo prévio, né, dizendo que vai acontecer o problema, mas ó, há um risco de, se acontecer algo, dentro dessa relação, isso possa levantar algum alerta ou até mesmo a, a efetivação de um, de um ato ilícito nessa relação que venham a afetar a empresa em todos os aspectos com base na lei anticorrupção, atingindo a imagem, atingindo uma série de coisas. Então o compliance vai focar nessa situação do risco. Do risco dentro, aqui dando um exemplo na parte trabalhista, no risco dessa relação. Ah, mas o empregado é um empregado muito bom, né? dentro do que nós já fizemos o levantamento dele, a empresa teria interesse mesmo assim. Ótimo, então a gente pode pegar esse empregado e colocar num outro setor que vai ser menos sensível. Né? Então não vai, ele não vai para o setor de vendas onde tem uma relação com o poder público, vamos jogar ele para um outro setor dentro da empresa, aonde a empresa onde é, esse empregador vai correr menos risco. Quais são os princípios que norteiam o compliance é, junto aí às instituições? Como é que funciona? Para desenvolver esse trabalho, é, o primeiro ponto dele é o comprometimento da auto-administração. Sem isso, não adianta. Né? Não adianta e é até pior, porque você vai estar tá implantando um compliance fake e é melhor, do que é, é, é melhor você não ter do que você ter um compliance fake, porque isso pode te dar problemas muito sérios, muito sérios, porque num aspecto da lei anticorrupção, mais uma vez falando, é, se essa empresa é, pega dentro de uma de uma situação de corrupção, né, de prática de corrupção, de ilícito nessa relação, é, ela, vai, ela vai detectar com base na lei anticorrupção se aquela empresa tem um programa de compliance e essa avaliação é feita. O compliance é fake? vai prejudicar muito mais essa empresa e os seus gestores. Agora, se ela fala, não, eu não tenho, está dentro dessa, dessa relação ali, até de um acordo de leniência, falar não, mas eu vou implantar um programa na minha empresa. E isso cabe até para poder fazer redução da multa que vai ser aplicada. Agora, se tiver errado, a complicação é grande. Então, o comprometimento da auto-administração é o principal e o mais importante. E, e para isso, a gente tem que ter muita firmeza né, o responsável pelo compliance, ele tem que ter muita firmeza para chegar na empresa e falar olha, você está disposto realmente a implantar o compliance? Porque não é fácil. Não é fácil para o próprio administrador ele ter que se despir de uma série de vaidades na condução dessa sua empresa, né, porque é, ele, ele muitos se sentem como se estivesse perdendo o controle daquela relação é, quando, por exemplo, a gente aplica uma situação de governança corporativa em empresas grandes, onde você tem que colocar um conselho de administração e aí esse conselho passa a ter uma gestão maior né, sobre a, a, a condução dos trabalhos da empresa e a gente vai estar tá mexendo com muitas situações que até então pareciam normais né? Normais. E o complice, ele vai estar tá colocando o dedo em muitas feridas. Então, se ele falar assim, não, realmente eu quero um compliance, eu quero um compliance correto, um compliance efetivo dentro da minha empresa, aí sim, aí a gente vai dar andamento para a implantação dos demais pilares do Compliance nessa empresa e aí com certeza ela vai ser é, uma empresa totalmente diferente em cerca de, dependendo do tamanho dela, estou pegando uma empresa aí de médio porte para grande, em cerca de um ano vai ser uma outra empresa. Como é que funciona então a implantação desse programa? Você chega na empresa, tem que fazer todo um levantamento dessas relações da empresa, né? de todos os caminhos, de tudo, de cultura, de, de posição, de como que a relação com essa auto-administração da empresa, com seus gestores, faz o um levantamento de todas essas situações, detecta onde estão esses riscos né? de compliance, você vai detectar, vai apresentar propostas de mitigação desses riscos, e essas propostas sendo implementadas, aí o Compliance ele tem que monitorar para ver se ela efetivamente é, possui, é, deu o, o resultado que era esperado. Pode acontecer que não. Numa análise prévia, nessa análise, no primeira atuação, o compliance vai falar: olha, vamos tomar tal medida e no monitoramento viu que não atingiu, atingiu o objetivo. Isso pode acontecer. E aí nós temos que reformular o porquê que não atingiu. Quais foram os pontos aí que impediram que isso acontecesse? E aí reformular aquela forma de atuação. Então o complais, ele é um trabalho contínuo. tem então, você não chega e implanta o complais e ali acabou. Não tem como, ele é contínuo. E um dos pontos importantíssimos disso, como eu já falei, é a cultura corporativa. Que começa pela auto-administração, que tem que dar o exemplo. Sem o exemplo da auto-administração também não funciona, porque... Não adianta eu implantar uma, uma política de recebimento de brindes e presentes e falar para o funcionário, olha, você não, não pode receber né, por uma série de situações aqui dentro, porque está dentro da nossa política, está dentro do nosso código de conduta. E aí o, o presidente, o gestor da empresa, constantemente está lá recebendo brindes e presentes. Então o exemplo é o maior foco dentro também dessa relação do chefe com o seu subordinado. A prevenção é essencial, mas em empresas ou instituições que estão passando por alguma crise, o compliance também, também, ele é efetivo? Ele pode ser implantado? Sim, sim. Se ela está passando por uma crise é fundamental. Nós tivemos aí exemplos como a própria Petrobras, que foi no momento de crise que ela veio com essa implantação, o Debrecht e tantas outras. E aí, com o problema, elas implantaram o Complice e hoje a gente vê, principalmente a Petrobras, ela conseguiu se reinventar, Nesse sistema, ela conseguiu superar uma série de coisas e sobreviver. E ela conseguiu fazer isso porque ela, ali foi implantado um programa de compliance severo, severo e que está dando resultados. Então, dentro de umas situações de crise que a empresa passa, ela tem ali o compliance até é, desenvolvendo um comitê de crise e que vai estudar como essa situação vai ser feita. Né? O, o, a situação da Vale, nós tivemos ali uma análise de, de uma barragem, aonde depois, conforme foi ventilado, eu que estou trazendo essa informação, não conheço o processo, mas pelo que foi dito na mídia, que teria é, tido uma, uma, um parecer de um engenheiro, se eu não me engano, dizendo que, que ali estava, estava tudo certo, estava ok, e depois ele vem dizendo, não, eu fiz isso porque eu fui forçado a assinar um parecer nesse sentido, dando ok para aquela, aquela situação, e aí vem um todo o problema. Não adianta ele falar, ele vai ser responsável também, mas os gestores dessa empresa serão mais responsáveis ainda, e ali ficou claro que não tem um programa efetivo de gestão de riscos e de condução dessa situação. Ainda falando sobre as medidas né, das empresas que adotam as medidas de compliance no trabalho. Quais as, os principais riscos que são identificados e como as empresas reagem? Um dos, um dos pilares do programa de compliance é a implantação de um canal de denúncias. Né? Então tem que ser feito a implantação desse canal de denúncias. Para que ali chegue. É, denúncias de, de prática de atos ilícitos, fraudes, dependendo do segmento, é, como no financeiro, de lavagem de dinheiro e dentre outras situações. E nesse canal e que essas, essas denúncias elas têm que ser muito bem trabalhadas, tem que ter todo um procedimento, toda uma política de como vai ser e um procedimento para trabalhar essa denúncia, porque se isso não tiver um cuidado, pode afetar é, também a saúde da empresa, de, por exemplo, e até chegar aqui na Justiça do Trabalho, um, chega uma denúncia de que o empregado está praticando um ato ilícito, se a empresa não tem um cuidado para tratar essa denúncia e isso vier a ser difundido dentro da empresa, esse empregado vai ter todo o direito de vir pleitear uma indenização por danos morais porque ele vai estar tá sendo acusado de algo que a empresa ainda não tem informação. Né? A imagem da pessoa vai estar tá maculada, então a empresa também tem que ter a responsabilidade, a responsabilidade de como isso vai estar tá sendo conduzido. Mas numa análise geral que a gente tem feito é, em Brasil, um, um dos assuntos que mais chega no canal de denúncia é sobre o assédio moral e o assédio sexual. É, são, são temas que ainda são levados e tem, que ser bem, e tem que ser bem trabalhados e são muito pontuados naquelas empresas aonde tem o compliance. É um dos focos realmente que a gente vê até pelo histórico, pela estatística. Hoje nós falamos de um tema muito importante, falamos sobre complice. Nós conversamos com a advogada Luciana Serafim, que é vice-presidente da Comissão de Estudos Permanentes de Complice da UAB de Mato Grosso. Doutora, muito obrigada pela participação aqui. Ficaria conversando com você o dia todo, a semana toda, porque eu realmente me apaixonei pelo tema e me coloco à disposição de vocês para outras oportunidades. Um tema é, aberto, para a advocacia, muito embora eu tenha dito, olha, não tem a relação, mas ele está aberto. Não é um, não é um assunto só para advogados, tem gente falar fala, ah, é só o, um advogado que pode ser o complice da empresa. Não. O advogado, ele tem mais facilidade com as normas, né, e óbvio, a gente também vai ter que estar tá analisando as normas, mas que fique aí um, um, um convite para que os colegas venham conhecer o Compliance venham se apaixonar como eu me apaixonei e que isso a gente vai, vai conseguir melhorar a saúde da empresa e eu, isso com certeza está relacionado com um grande anseio da Justiça do Trabalho nesse aspecto do, dos direitos trabalhistas e da relação ali na, na empresa, a saúde da empresa, a gente vai estar tá focando em situações de segurança do trabalho também, de como isso vai ser feito então que vocês possam aí estar conosco estudando um pouco mais buscando um pouco mais de informação sobre o tema me coloco à disposição de todos né, que tem o maior interesse e já trago aqui um outro assunto, levanto um outro assunto importante que a gente possa aí conversar numa outra oportunidade, que é sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entra em vigor no, em agosto do ano que vem e que vai ter um forte impacto para todos, inclusive as pessoas jurídicas.